Estás entre nós e os falar. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro Passou por Sidônia E continuou até o mar da Galileia Atravessando a região da Decápole Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, "Éfata", que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação glória a vós senhor irmãos e irmãs estamos no mês da bíblia e queremos ainda mais beber desta palavra que jorra desta mesa santa hoje o profeta Isaías dirige palavras de esperança a um povo muito sofrido um povo que estava exilado, ele fala que virá aquele que vai curar os surdos, os mudos, os coxos, os cegos, é o Messias que virá, é o sinal da libertação, da salvação de Deus. Ele diz mais, é preciso dizer às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo, a palavra de Deus é aquela que exorta, mas também é aquela que reergue. Nós devemos fazer o bom uso da palavra, além desta palavra divina, da palavra também que é um canal de comunicação entre nós e as pessoas. É um canal por excelência. Você já se imaginou, sem o uso da palavra... Como seria a sua vida? Nós temos muitas pessoas cuja deficiência não permite que as pessoas falem. Elas se adaptam na comunicação e de alguma forma se expressam. Mas o fato de nós nos colocarmos no lugar delas, nos torna mais sensíveis também a estes que não podem usar da palavra como nós. É nesse momento que nós devemos também... Ao beber desta palavra, saber que nós não podemos fazer distinção de pessoas se temos fé em Jesus Cristo. Até mesmo aquelas que têm alguma deficiência. É preciso olhar para o irmão e ver nele o filho, a filha de Deus que deve ser tratado com dignidade. Independentemente da sua aparência, daquilo que ele tem ou deixa de ter. Como diz a palavra. E esta mesma palavra. Hoje nos ensina que é preciso se deixar tocar por Deus. Ele, o verbo, a palavra que se fez carne. O verbo é ação. E esta a palavra. Não é apenas a palavra escrita, é a palavra viva é Jesus no meio das pessoas, é a palavra encarnada, que também depois se torna escrita no Evangelho, como já estava escrita no Antigo Testamento, e se encontra na palavra de Deus na Bíblia, é a palavra que anda no meio dos homens, é a palavra que cura, esta palavra é o Deus humanado, Deus no meio de nós, e Jesus hoje cumpre a profecia dita na primeira leitura por Isaías. Ele cura o surdo. Embora nós falemos que algumas pessoas são surdas, mudas, nem sempre é assim. Algumas são surdas, incapazes de escutar, mas elas têm a possibilidade de emitir sons. Elas não desenvolveram a fala. Justamente por conta da deficiência, da surdez. Aquele, no sentido espiritual, que é incapaz de escutar a palavra e também escutar o irmão, não vai conseguir dizer palavras de compreensão, de encorajamento e de exortação. A palavra de Deus é o diálogo do Senhor conosco. É a comunicação do projeto de Deus, é o seu amor que se dirige a nós. Também a nossa palavra tem que ser carregada desta mesma misericórdia e amor. Hoje muitas pessoas têm a dificuldade de ouvir e por isso não conseguem dialogar. O diálogo é sempre esta comunicação de duas vias, né? eu preciso escutar, e daí eu falo e vice-versa, senão seria um monólogo. A palavra, ela é tão importante porque ela carrega algo. A criança não precisa apenas de alimento. A criança precisa de palavras, de instrução, de afeto, de correção, de encorajamento. Quando as pessoas estão apaixonadas, elas têm a necessidade também de expressar através da palavra aquilo que elas sentem umas pelas outras. Até os mais tímidos, em algum momento, fazem uso dessa palavra. E os casais, depois de um tempo, que já estão juntos, não podem se esquecer de como é importante a palavra, um elogio, a palavra que faz com que o outro se sinta também seguro... A palavra que é sinônimo de atenção, bem como o silêncio. A palavra pode ser vazia ou pode vir carregada de um peso destrutivo. O silêncio pode ser um sinal de atenção ou pode ser um sinal de indiferença. Tudo depende da forma como nós usamos da palavra e do silêncio. Jesus também silencia em alguns momentos, quando ele vê que não há diálogo, Inclusive lá com Herodes, ele se cala. E ele não se cala porque ele não tem nada a dizer, porque ele foi vencido por alguns argumentos. Mas ele se cala pela sabedoria. Mas em tantos anos, em outros momentos, Jesus fala. E mais do que falar, Jesus age. E hoje a palavra que ele diz, acompanhada do gesto, é éfate abre-te. Diante daquele surdo que tinha dificuldade de falar e que se encontrava marginalizado, Jesus dá toda a atenção, levando-o para fora da multidão, lá onde há barulho, lá onde as pessoas não escutam umas às outras. Agora Jesus está frente àquele homem. O Senhor então toca nos ouvidos. E aqui nós vemos muito mais do que um gesto físico, um gesto também espiritual. Aquele homem precisava escutar, não apenas para ter a sua dignidade, a sua participação no convívio com outras pessoas, a interação com outros, ele precisava escutar a palavra de Deus. E Jesus faz um gesto, talvez um tanto estranho para alguns. Ele toca a própria saliva e depois na boca daquele homem. Assim como lá no Gênesis, Deus Soprou a vida sobre o ser humano Dando a ânima, a alma Agora Jesus também ao tocar na saliva Ele sopra a vida sobre aquele homem Vida que traz a ele dignidade E a possibilidade de acolher esta palavra E a partir disso o homem começa a falar sem dificuldade é escutando primeiramente a Deus Que nós vamos conseguir também ser canais da comunicação desta palavra E é escutando uns aos outros Que nós vamos também evangelizar Nós vamos ser capazes de dialogar Hoje nós temos muito receio Nesses tempos em que nós estamos vivendo Em que qualquer palavra pode ser mal interpretada pode ser acolhida de forma equivocada. Quantas pessoas até se tornam tensas, apreensivas, porque acham que qualquer palavra que possam dizer será acolhida de uma forma distorcida pelos outros. São tempos muito difíceis. E é nesse momento que nós precisamos ainda mais ter a, a capacidade de dialogar, de conversar. E conversar não quer dizer... Você concordar com tudo aquilo que o outro te diz, mas é capaz, ser capaz de ao escutá-lo, depois também apresentar aquilo que para nós é valor, aquilo que para nós é carregado de sentido, e daí que nós evangelizamos de fato. Quando a nossa fala somente se sobrepõe à fala do outro, a gente perde a oportunidade de evangelizar a palavra pode ser também disparada como uma flecha E depois de disparada já não há mais volta Quantas coisas são ditas por vezes E acabam até mesmo distanciando as pessoas umas das outras Quantas palavras podem, quem sabe, anular o outro Porque ele pensa diferente de nós E como a palavra de Deus pode, talvez, deixar de ser acolhida quando nós não temos a capacidade de ouvir aos irmãos para depois sim exortá-los. A palavra é o próprio Jesus. Ele toca naquele homem e ele o faz capaz também de falar. Que nós possamos escutar a Deus no silêncio do nosso coração. Que nós possamos escutar a Deus também nos acontecimentos da nossa vida. Que nós possamos Falar de Deus com a nossa maneira de viver. E assim, embebidos desta palavra com P maiúsculo, que é o próprio Deus que se comunica a nós, sejamos também reflexos desta que é a mensagem do Senhor para toda a humanidade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.